Fala galera, beleza? Eu sou o Grande Boneira e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a data finalmente que a Apple liberou do lançamento do iPhone 7. Então vamos nessa! Bem, primeiramente, pra quem não me conhece, eu sou o André Boni, mais conhecido aqui como Grande Boneira, sou o dono da do BR, Tem um canal aqui no YouTube também sobre viagens e tecnologias, tá tudo aqui na descrição. Aproveita, conhece que tá muito bacana. E se você já acompanha o ItatBR, não deixa de se inscrever aqui no canal que a partir de agora a gente vai ter conteúdo semanal aqui no YouTube e vai ser muito bacana, beleza? Então vamos nessa, finalmente pro vídeo. Pois é galera, finalmente a Apple liberou a data de lançamento oficial aí do iPhone 7, né? A gente não sabe ainda se é iPhone 7, se é da new iPhone, enfim os rumores apontam para que seja iPhone 7 e iPhone 7 Plus para o evento no dia 7 de setembro de 2016 daqui duas semanas, a próxima quarta-feira, que vai acontecer lá na Califórnia, Estados Unidos, às 10 horas local, 14 horas aqui do horário do Brasil e a Apple vai trazer uma nova geração de iPhone, como eu tinha acabado de falar e também ela vai trazer uma atualização atualização Na linha dos MacBook Pros E também do MacBook Air O que vai ficar de fora é o MacBook Normal, porque recebeu uma atualização Há pouco tempo atrás Esse evento já era esperado que acontecesse Na primeira semana de setembro Porque a Apple segue basicamente um ritual Que Toda primeira semana de setembro Desde o lançamento do iPhone 3G Lá em 2008, ela sempre Faz basicamente isso, primeiro lança O aparelho pro mercado Uma semana depois a pré-venda e Posteriormente em uma outra sexta Os aparelhos finalmente chegam No mercado, e óbvio que eu representando O blog BR, vou lá pros Estados Unidos Pra botar as mãos nesse aparelho E trazer aqui pra vocês, mas beleza André Então me fala aí um pouco, o que que Vem nesse novo iPhone, o que os humores Estão apresentando é que a Apple provavelmente não vai lançar tantas novidades grandes nessa versão do iphone porque ano que vem a apple vai completar 10 gerações ou seja 10 anos que o primeiro iphone lá atrás foi lançado lá em 2007 aquele iphone Classic. ou seja é esperado que a apple ela guarde as grandes novidades uma um grande upgrade na linha dos iPhones só para o ano que vem e nesse ano ao contrário do que sempre acontece normalmente ela apenas vai incrementar algumas coisas no iphone que seriam recursos como uma resistência maior à água Um 3D touch mais afiado Câmeras mais potentes Processadores mais potentes Um pequeno ganho de bateria Coisas que a gente já está acostumado Que acontecem nos lançamentos Daqueles modelos mais básicos Como o 6S, o 5S, o 4S O 3GS e por aí vai Esteticamente os aparelhos devem manter Basicamente o mesmo desenho Retirando obviamente que na parte de trás Agora segundo os rumores também Ele não vai mais ter aquela partezinha Da antena, ou seja, vai ser uma coisa única Única. Muito parecido com o que a ASUS fez no lançamento do Zenfone 3, ela não vai ter mais antena externa e sim uma tecnologia interna que vai mudar o processo vai fazer com que o sinal fique em tese muito melhor para uma conversa ou para uma transferência de dados que o aparelho esteja executando com uma antena de operadora. Uma outra coisa também que é esperada é que a Apple mate finalmente o armazenamento de 16GB, já que não faz muito sentido você ter um aparelho que grava em 4K, tem tela em alta resolução, para um armazenamento tão baixo, né? Os usuários sofrem. Eu tenho um iPhone 6S de 16GB e sofro constantemente. Tenho que recorrer a aplicativos de terceiros como o Google Photos para nunca deixar o armazenamento dele lotar. Então é provável que a Apple agora ela implemente nessa nova geração as capacidades de 32, 64 e 64 128 GB, mantendo os tradicionais preços que partem em 649 dólares lá nos Estados Unidos e finalizam em 959 dólares no caso do 6S Plus, ou seja, no caso do 7S Plus, que provavelmente virá com duas câmeras na parte traseira. Agora, pra que virar com duas câmeras, meu amigo? Só a gente, só vai poder descobrir isso no dia do lançamento, no dia 7 de setembro, beleza? Bem, essas aqui foram algumas pequenas novidades. Eu fiz um vídeo mais teste. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que, que vocês acham dessa ideia de voltar com vários vídeos semanais aqui pro canal. Eu quero dar um, um upgrade nisso aqui. Infelizmente, dessa vez, eu acabei gravando com o meu Mac, porque minha bateria da minha câmera profissional tá zeradaça e até eu gravar, eu já ia ter que sair de casa. Então eu falei, vou gravar o Mac, vou postar e vou ver o que a galera acha. Então deixem aqui nos comentários, beleza? Se você não me conhece, eu sou o André Boni, mais conhecido como Grande Boneira. Me segue nas minhas redes sociais e é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!